Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo aqui para vocês. Thaís, passaram essa lenda aqui para gente, uma história bem triste, né? Demais, Thiago. Pessoal, passaram para gente que morava um senhor aqui nessa casa, ele trabalhava, trabalhava na plantação e ele sofreu um acidente e ficou paralítico, ele ficou de cadeira de roda, ele não conseguia mais andar, não conseguia trabalhar e ele ficava só dentro da casa, porque como é um local que é só sítio, mostra aqui, Thaís, pra ver, ó. Não não tinha como ele andar né Thaís? não não tinha ele foi ficou com depressão e acabou se matando diz que deu um tiro próprio na um tiro na sua própria cabeça dentro dessa casa e dizem que a casa ficou assombrada que ele assombra essa casa ele não queria dar trabalho para ninguém né não tia? queria dar trabalho para ninguém depois disso que aconteceu a mulher dele os filhos não quis mais saber de ficar aqui pegaram e se mudaram e a casa ficou completamente abandonada. E hoje eu e a Thaís vai fazer a exploração. Vamos olhar essa casa por dentro, ver como que ela é, a gente estar voltando aqui de noite, de madrugada, às três horas da manhã, para fazer a investigação sobrenatural e ver se o espírito desse senhor está aqui nessa casa. Ou se tem alguma coisa que assombra essa casa, né, Thaís? É isso aí. O que, que você acha olhando assim? Tiago, difícil acesso, é é hein? Difícil, cara. Não sei se a gente vai conseguir entrar ali. E ela deve ter o quê? Uns 30 anos abandonada assim? Ah, deve ter, né? Por aí, Por aí né? né? Pelo que eu vi ali, o telhado tá meio caindo. Uhum. Então, pessoal, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma exploração. Tá isso preparada? Vamos lá. Vamos enfrentar esse matagal aqui e tentar entrar dentro dessa casa? Vamos, tomar cuidado, hein? Galera, vamos lá com a gente. Vamos enfrentar essa batalha aqui e vamos ver se a gente consegue entrar. Bora lá. Só toma cuidado com cobra, Thiago. Bicho. Isso. Cuidado, hein? Quase que eu caí. <risos> Quase que eu caí, não, eu caí. Caiu, Thaís? Miscou? Não, caí ali na terra. Galera, o Thaís acabou de cair, meu. Eu acho que eu subi tudo bem de barro aqui, cara. Ai que susto, bicho. Thiago, cuidado. Nossa senhora. Amor, olha pra cima, cobra, hein? Ai. Meu Deus, Itapenga, tá olha isso. Aqui era a cozinha, Trix. Deixa eu ver. Ó, a a lenha. Nossa. Aqui era a cozinha. Tiago, eu acho que naquela época você falou cadeira de roda, mas deve ser uma cadeira de roda bem simplesinha, né? Deve ser, né, cara? Olha essa janela. vai. Bem antiga. Porque as cadeiras de roda melhores foi lançada agora, né? Mas Imagina, nenhuma aí. daquelas melhores não andaria hoje não. Aqui, aqui. Imagina ele ficar só dentro de uma casinha dessa. O que, que é aí? E disse que ele era um cara muito trabalhador, né? Oh, Depois que nossa. aconteceu isso daí, é que devia ser candidato. Ele ficou louco assim de depressão, né, cara? Porque uhum. ah, não podia aqui. fazer mais nada, ele se, se sentiu incapaz de tudo, né, Thaís? Que era banheiro. Ó, ó cheia ó, de, a teia pendur... de, areia, de pendurava aranha, tá pendurava aqui, ó. Pendurava as toalhas. Aqui, Thiago, não tinha vaso sanitário, você viu? Eu? eu acho que era aqui, ó. Ou era a pia, não sei. É. O quartinho aqui. Gente tá, eu tô com medo de cobra assim, ó, porque essa casa aqui tá muito tensa. E a casa era tipo bem humilde, né? Bem humilde. Ó, a casa é grande. Olha, nasceu uma roseira aí, casa? ó. Tá vendo na porta? Isso daí é outra porta. O que foi isso? Pode ser Será que é cobra? Então, não sei. Que era a cozinha? Aqui? É. Não, a cozinha era lá. Ah, é, tem um fogão aqui? Eu né? Acho que era a sala. Acho que era a sala. Aqui outro sala, quarto? Sala, um quarto. Aqui era um quarto. Olha. Sinistro, cara. Thiago, essa casa aqui é sinistra, cara. Olha a janela. Sinistra, né? Nossa Senhora. Abre essa porta aí, vamos ver. Ah, a porta é feita de fogo? É. Aquelas tabinhas de forro, sabe? Uhum. Olha o reboco o jeito que era, Tiago. Tá vendo? Que é tudo desnivelado. Sim. É. Tramela. Rares assim, vocês, Muitas entidades também se apostam. Se apostam, apostam né? Assim. Porque tá muito tempo abandonado. É. Olha a janela, Tiago. Olha outra porta. Você viu que nasceu é uma roseira aí? então isso. Caraca, você viu que o Roda Pet? Abre o que é? É pintado, ah, só Ah, é pintado, não, vermelhão, né? Uhum. Nossa, cara, a casa é grande, é três quartos? Três quartos, esse aqui, ó. Tem outro quarto. Aqui é um. E quarto aqui é outro quarto. Nossa, gente, olha isso aqui. Tinha até mais de 30 anos abandonado. Rápido. Escuta. Será é que atrás dessa porta? Escuta, agora parece que te cobra. Olha atrás da porta. Já fiz um barulho, sabe o que? Dá, Aham. Uhum. S... Tiago, isso aqui tem mais de 30 anos, cara. Pra tá desse tamanho já essa árvore, ó. Então, cara. Tem mais de 30 anos. Bem mais. Você acha que tem mais, né? Uhum. Eu também acho. Olha a delanteia, hein? Muita. Caraca. Só é que aqui já energia. teve energia, né, Tiago? Ah, já, né, ah, já. Tem fiação né? Porque geralmente não tem tanta... Energia, ó. ó. Tá vendo, o pessoal, o disjuntor? Ó. A estrela caída. É, toma cuidado com na cabeça, hein? Vamos ver aqui, ó. Aqui, tá vendo? Na porta. Tá vendo? Que isso? Aí? Essa janela. Que isso? É ah, aquela bengalinha dele? Não, dele é bengala, não, cara. Ah, eu acho que era de por aqui, ó. Ali, ah, tá vendo? Eu tô curtindo. Mas põe ali, pra ver. Não, hora. Nossa, ali, nosso ferro. Ah, era assim mesmo, ó. Aí ponhava uma. Um pano, né? Um pano, ó. Que legal, né? Da hora. Um hein? cupim, Thiago, até tá Cupim? Nossa, verdade. Tá caralho. Caramba. Caraca, velho. casa que lindo sinistrona, E o fogão além ali, Thiago? e será que não tinha fogão normal? Marca de novo. Marca de mão. Será que não tinha fogão normal nessa época, só de lenha? Não sei, dá Pia. Pelo jeito, eu acho que era só esse. É, porque geralmente ia estar uma marca de gordura, alguma coisa. Olha aí o teto e como tá. O que foi? O que foi? Tem um bicho ali. Cobra? Não sei, Oi, aqui cara, chegou -me a me arrepiar Vai é fazer um barulho Tia, acho que Escuta. Cobra? Escuta Você também é louco, hein Também é ali, ó Ah, tia. Tá ah, senti assim, ó, Deixa um ver. barulho, sabe? Não sei que barulho que é, que bicho que é, ó Testando? Ah. Testando barulho? Que bicho que é isso? Você é de bola? Sei lá, cara. Você deve tá estar em cima. Fogo? Não, mas deve estar tá aqui em cima, ó. Dessas madeiras aqui. Cara, cara o céu é isso. Como que eu me arrepiou? Deu medo, hein? Tiago, o que, que você acha aqui? O que, que você acha cara. desse local? Nossa, olha aqui que fechava as portas, é. né? Pessoal, casa aqui é sinistra, cara, sinistra, eu, eu, eu escutei um barulho de um bicho ali, não sei se é cobra, se é algum um pássaro, alguma coisa que está em cima do teado, alguma coisa mais, fez um barulho ali, vocês sabem, eu morro de medo de cobra. Mas a casa aqui, pessoal, é bem sinistra, é uma história bem triste. Casa grande, né? Três quartos aí. Sim. Um fogãozinho tra... a lenha. Um fogãozinho a lenha. Um trabalhador que acabou sofrendo um acidente, ficou paralítico e entrou em depressão é, pelo que aconteceu. E acabou desistindo da vida e tirou a sua própria vida. Deu um tiro e dizem que o espírito dele está nessa casa. É uma história bem triste, né, Thaís? Uhum. A gente vai investigar ainda, vai a fundo para saber se realmente é o espírito desse cara, se o um homem que assombra aqui ou se tem alguma coisa. Como eu disse, lugares abandonados assim, geralmente entidades se apostam do local também. Pode ser que seja isso também, né, Thaís? Sim. Mas é isso aí, se você gostou e quiser que eu e a Thais volta de madrugada às 3 horas da manhã aqui nessa casa para fazer investigação, se a gente vir a gente vai entrar e vai chamar para ver se a gente consegue captar alguma manifestação, alguma aparição sobrenatural. Mas é isso aí galera, até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!